Porta, porteira, leite, mostrar, porque mostarda. A manta, you, you, not your number one. I saw you with a kiss. Hey, monsters, tudo bem com vocês? Eu sou o Tavistage. E vocês estão aqui no leite com biscoito. Então se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu postei uns dois vídeos ultimamente onde a minha mão estava azul. E vocês me bombardearam de perguntas do porquê a minha Estava azul Eu decidi que nada mais justo do que responder vocês Eu tinha tingido Ou seja, eu tinha pigmentado O meu cabelo com anilina de madeira E a anilina de madeira Ela é uma coisa assim Que ela não vai pintar só seu cabelo Ela vai tingir a sua alma Ela vai tingir a sua casa Ela vai tingir a sua família Sabe aquela música? Entra na minha casa, entra na minha vida É a música da anilina Porque ela vai entrar em tudo Se você deixar, ela nunca mais vai sair de você Que trouxa você nossa. A Leilina, ela tem como característica e propriedade o um valor Ela é uma coisa barata, você pode misturar com o creme na sua casa Você não paga, tipo, caríssimo nos tonalizantes E ela vai deixar o seu cabelo azul A ilha de Madeira também não vai estragar o seu cabelo ah! Seu cabelo ficou ressecado porque, pelo amor de Deus, teve que descolorir pra poder pintar, né, gente? Ah, não funciona assim, o cabelo não tiver descolorido. Se você não descolorir seu cabelo, você não vai conseguir pintar é nada. Então, pelo amor de Deus, não vem com essas perguntinhas bosta, por favor. É meio óbvio. Então, se você quer aprender a utilizar a anelina de madeira. Confere o vídeo. Você vai precisar de anilina de madeira e um creme que seja branco, qualquer um. Eu não tenho uma quantidade certa de anilina. Em geral, eu acho que deve dar uma colherzinha de café de anilina azul. Mas, caso não dê a cor que vocês querem, é só vocês adicionarem um pouquinho mais enquanto mexem a mistura. E não se esqueçam de mexer bem até que tudo fique homogêneo, certo? depois é só passar no cabelo. Não se esqueça de usar luvas, porque senão suas mãos vão ficar manchadas. Deixe mais ou menos de 15 a 20 minutos no seu cabelo, que tem que estar descolorido, porque senão a cor não vai pegar. E depois é só você lavar. Just wanna dance with my gostado. Se você já utilizou anelinho de madeira comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua experiência. Eu quero que você compartilhe comigo o que seu coração tem pra dizer about a anelinha de madeira. Certo? É isso aí. Eu amo muito vocês meus monstrinhos. Até a próxima e falou!